Olha só gente, é... ah, eu já fiz 12 pontos né? que eu fiz lá aquele evento. 80 pontos a gente pega a BMW M4 e 160 pontos a gente pega a Mercedes, o carro mais caro do jogo. Vamos ver o que, que tem na loja do Forza Tom aqui primeiro. Hoje a gente tem a Ferrari, tem a Miura, que eu não vejo ninguém correndo com esse carro. Hoje a gente vai pegar aqui esse Porsche e essa Maserati. A gente já fez o Rames Racing que tá. Aqui, ó, o Hummys Racing que a gente fez, são nove episódios bem fácil. Beleza, vamos começar aqui pelos mais fáceis, né? Vamos fazer logo essa placa de perigo aqui, ó. Vamos dar aqui, ó. Bora. Bora, Jimmy. Você chegou ao destino aqui, vai. 254. 254. Gente, esse aqui é o Jimmy da GMC 1970. A tonagem está compartilhada. Vamos ver o próximo aqui, rapidão. Ah, a gente tem essa área de velocidade aqui. Bora lá. Esse aqui tem mais manobra, hein? Esse aqui é um Jaguar. e vai, vai, vai. vai. Agora, agora qual, qual que é a média mesmo? Acho que é o um 150, né? Eu sempre esqueço. 130 aqui, ó. 131. Gente, esse aqui é o Jaguar E-Type 61. Tem ele compartilhado e o Jimmy também, né? Vamos ver o próximo. Ah, agora são as corridas? Vamos começar com essa corrida aqui, ó. é Classe C dos anos 60. Vamos ver se eu tenho um carro. Beleza, vamos entrar aqui no evento aqui de, de, de carros antigos Ó, tá compartilhado aqui Esse carro tá muito bom em tração traseira Muito fácil Ele até larga bem é... ó. Ele larga bem Na minha frente, Vixe, olha lá, o cara sumiu lá na frente. esse aqui é bom de manobra. Freia, freia, é um dart aquele ali. É dart. Olha é o barulhão do motor. É, esse aí não tá puro, não, hein? O meu tá com um motorzão, acho que é original esse aqui. Drive é só break test. Eles entram na frente da gente e apertam o freio na hora. Horizon 1, eu, eu vou trazer a série Sexta-feira Vou começar na sexta-feira a série do Horizon 1 Aí vocês vão ver Vou deixar dois episódios prontos Aí os próximos vai ser Sugestão de carro Que a galera dá ideia Ah era um pontinho aqui GTO Aí é, eu na hora que eu encostei eu percebi que tava diferente a um farol Deixa eu ver aqui Rapaz, tem um pessoal avançando o tempo do jogo Pra pegar a BNW É perigoso hein Adiantando os eventos sazonais para pegar o carro, eu acho meio arriscado fazer isso. Se tomar ban é só aí tem que comprar outro console, aí complica, né? Eu não vou querer comprar outro console por causa de uma tem mais uma corrida aqui, ó. Ah, vamos fazer logo essa corrida aqui. É de Rally, é de Cross, Classe D. Bora entrar aqui nesse evento de Cross Country. E tá compartilhada essa configuração aqui, ó. Sabe o que eu queria? O, o Horizon Remasterizado. E tu, tudo novo, assim. Gráfico atual. Pode ser com a, a pista, do jeito que tá lá o mapa. Só que os caras, o Mike Brown, ele vai querer mexer. Mike Brown vai querer... Ah, vamos colocar aqui um Event Lab, um eliminador. Vamos liberar geral aqui, ó. Melhor deixar de evitar. Quem tem Xbox Série X, Série S aí, joga com a resolução ferroada. 60 frames, tá? eu trazer lá vocês vão ver que a, a taxa de atualização está muito boa né? eu vi o, o tem um pessoal aí disse que saiu um emulador de xbox 360 e que tá rodando liso os jogos e provavelmente o horizon 1 dá para jogar tá sem problema nenhum porque é, é bugava é né? qualquer emulador que roda o 360 de Só que eu acho que não tem como usar mod, né? Porque ele roda no, no emulador. Mas os caras, uma hora, é, dá um kill. É da hora, né? Um emulador de 360. Tá? Mas já que é. Tem emulador de. De. É, PlayStation 1 pra Xbox One. Às vezes você pode baixar um emulador no seu Xbox One e jogar um joguinho aí, ó levinho, tal, tá? um jogo que é da hora ah, vamos sei lá, é... você cria um conteúdo jogando fazendo uma série de algum jogo de FPS um Resident aí do Playstation 1 por exemplo o pessoal adora jogo de truque. E às vezes é um jogo que você jogou na infância, né? Bora, bora, bora. Eu joguei muito, muito legal. O Horizon eu vou começar a série dele é, amanhã, sexta-feira. Vamos ver o próximo aqui, o próximo é ver. Tem mais uma corrida agora é de rua, né? Bora entrar aqui no evento. Tá compartilhado o Bel. É vamos lá. Vamos lá. Eu vou comprar no shopping. O Deora hora Lindo, menino vai chegar uma hora que não vai ter mais de hora dois para comprar. Tô quase comprando um pack lá na loja americana que vem é cinco, é seis carros. caramba não tá de boa vou ver se eu compro lá na shopping obrigado meu querido vou ver se eu compro lá na shopping temos 10 hora lá de hora do Tem outros modelos aí da Hot Wheels que são caros. Nossa! Quem mora em São Paulo né, e gosta, lá é, no centro da cidade tem um lugar que vende barato. né? Aquele filme do carro... Tem um filme terror de carro é com esse carro aqui, não é? Nossa, eu morria de medo daquele filme. Passava no SBT. Nossa! Rapaz, cagava de medo daquele filme. Velho. Quem lembra do filme? Eu era um bebê, cara. Eu era uma criança e eu assisti esse filme, menino. Eu, eu morri de medo quando esse carro é, levou esse carro para aquele lugar que, que amassa o carro. Aí rebentou esse carro, né? Amassou ele todinho, ele virou um cubo, né? Naquela massa, naquela máquina que amassa o carro. Aí eu fiquei muito feliz, né? Aí, de repente, no finalzinho do filme, o carro amassado, ele liga, velho. Eu caguei de medo. Desliguei a televisão e fui pra debaixo da cama. Vamos ver qual que é o próximo agora pra gente fazer aqui. Nós temos aqui um desafio de caça ao tesouro. Pista do tesouro. Leve 5 para uma experiência luxuosa na estrada como se fosse 1932. Que carro é aquele, gente? Ford? Ah, é esse aqui, né? Ah, eu tenho um classe A aqui, pô. Tem que andar 5 milhas com ele? Nós temos que andar 9 quilômetros, então, com ele? Ah, beleza. Vou... Será que tá até aqui não dá 9 quilômetros nunca, né? Quando for seguro, ah, dá 9, dá 9. Nossa, certinho. Vamos lá, vamos ver. Tem que andar 9 quilômetros com esse Ford aqui que a tunagem tá compartilhada, tá? Eu vou mostrar qual carro é. Ah, oh, conseguimos aqui, hein? Andamos, andamos não, então não é. Pegue a segunda saída. Beleza, é só andar 9km com ele, viu gente, pelo mapa Ah, o baú do tesouro tá aqui, ó Aqui, ó Você Acho que ele já ficou aqui deixar. uma vez, não já? Aqui, ó Beleza, beleza Esse aqui é o Ford, gente 1932, tá? É só andar 9 km com ele e vai aparecer a pista do tesouro. Vamos ver qual que é o próximo aqui agora. Tem um desafio de tirar foto. Fo fotografe, fotografe um Miro. O um Morris Miro 53. Lá na, naquelas pirâmides de Machu Picchu. É bem nesse lugar aqui, tá vendo? Onde tem um monte de negócio. Vamos ficar aqui, ó. Vamos tirar... Vamos ver se aqui dá. Deu certo, deu certo, beleza? É o Morris Miro 1000, 1953. Vamos ver o próximo evento aqui, ó. Vamos fazer a corrida online agora. Vamos fazer a corrida online. Vai. É de mini? Deixa eu ver isso aqui, velho. Bora. Bora, Mini. Vai, Mini. Vai, Mini. Ó o Mr. ali, ó. Nossa, pensa na bomba. <risos> Para de me empurrar, véi! Sai pra lá! <risos> Pô, o cara na minha cola ali, velho. Será que o pessoal vai gostar que é carro original? Ei! O PC domina no leilão, domina. Você tem que estar tá com a internet muito boa, num dia muito bom para você dominar. Mas, mano, tem hora que dá sorte, velho. Eu sou do Xbox e eu compro lá de boa, às vezes. Bora, bora, bora, bora. Vá, vá, vá, vá, vá. Ai, tanta água é essa, cara? Vai! Ô velho, o carro do cara lá não para não. Perder pra esse boot, cara, que raiva! Uh -huh. Botou de lado. Cara, vamos fazer aqui o Fosoton. A gente já adquiriu aquele Jaguazinho E-Type, né? E agora a gente tem que fazer o quê? Ganha uma corrida de estrada com o nosso Jaguar? Beleza, vamos lá. Vamos lá, vamos entrar aqui. Eu vou botar uma volta aqui. Às vezes dá certo, né? Essa categoria. O nosso tá classe C. Vou na configuração. Coloca apenas uma volta. Nível turista. Confirma. Publique E vamos... Eu comprei mais a, o PC, né o meu foco maior no PC é para questão de poder jogar outros jogos. É, que nem mod do Assetto Corsa, que eu gostei muito. Ace Assetto Corsa Competizione, que roda muito bem no PC. E eu não cheguei a aproveitar o gráfico dele total. Até mais para aproveitar esses jogos aí. Vamos lá, tomara que uma volta aqui dele, tá? tá compartilhado o jaguazinho o jaguazinhozinho tá compartilhado o jaguazinhozinho eu acho que o pessoal tá viajando no tempo Tá, tá fazendo evento sazonal, pegando a BMW depois é volta a data normal do jogo aí eles entram na garagem, a BMW tá lá e tem como eles pegar duas e vender um e ficar com o outro ah, agora tem que fazer o que? ganhar 10 habilidades de corrida limpa nossa, nós temos que fazer uma corrida e ganhar 10 habilidades de corrida limpa. Vamos fazer uma corrida normal aqui, ó. É só dar a volta aqui sem bater em nada, né? 10 habilidades de corrida limpa. Vamos ver se a gente consegue. É só dar a volta rápida aqui sem bater em nada. Apareceu uma mensagem ali, né? Eu acho que corrida limpa não tem nada a ver com ultrapassagem, é só fazer a corrida aqui, certinho, não é? Olha lá, corrida limpa, apareceu, ó. corrida limpa, velocidade, corrida limpa legal, Corrida limpa Isso aí mesmo Isso aí mesmo O que vocês estão olhando aí? Pera aí que eu vou ver agora, tá? Corrida limpa Falta sete, né, eu acho Acho que em três voltinhas aqui a gente consegue Oh, ela aparece, eu acho que é toda vez que nós passamos aqui um cheque. Ela aparece. Eu acho que para Classe C, esse carro aqui tá legal. Três ondas dá, tá? velho. Não sei nem quantos que foi já. Opa. Oi. Vamos. É meu cunhado, gente. Vamos lá. Cadê? Não apareceu a mensagem ainda? Freia, freio é ruim. <risos> Menino, ó, oh, eu... não deu não Vou ter que dar outra volta aqui Ou então deu e não avisou, né Vamos ver lá é. Ah, deu certo, deu certo É só dar três voltinhas no circuito lá, pronto Agora é o que? ganhe nove estrelas em área de velocidade Pô, 112 aqui, ó Essa área de velocidade aqui, a média é de 112 Não é possível que nós não ganhe duas estrelas com esse carro aqui Vamos lá Vamos lá, vamos nessa bomba aqui ó. Vai Se sair pra fora, vai falhar É só repetir aqui, né 112, eu já ganho duas estrelas. Você aqui, ó. É Aí é só ficar repetindo aqui várias vezes até aparecer a mensagemzinha. Ó, terminamos aqui o de Atom. Vamos fazer aqui o Rivais Mensais, velho. Quatro pontos aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar esse aqui, ó. Olha o carro elétrico Tech expense. A bomba elétrica. Será que classe que é esse cara? Deixa eu ver. Ele é um classe A. Ele é um classe A. Tá virando bem, hein? Ele é classe A o quê? Ele vira bem, hein? É bonito ele. Só falta o barulho, né? É um carro elétrico de luxo, teto panorâmico, muito massa, hein? Só que não é minha pegada. Né? Não é minha pegada. Vamos fazer o próximo aqui, ó. Ah, agora a gente vai andar com a BMW, ó. Vamos lá. dá uma volta com ela aqui. Vamos ver de qual que é. Vamos ver a BMW. Deixa eu ver que classe ela é. S1 ela, hein. Nossa, é bonita, hein. Ela vai ser boa na classe A. Aparece o carro vira muito. Olha, olha. Cara, ela olha bem. E é linda, né? é linda, velocidade Nossa, carro! Que carro gostoso de andar. Ixi, será que vai ser top? Isso aqui não é V10, não? Gente, terminamos aqui só no outono. Se você fizer tudo isso aqui, você vai conseguir pegar a BMW, tá? Lembrando que quem comprar o Verclock, não esquece de utilizar meu cupom que tá na descrição. E me marca lá no Instagram.